Boa tarde. Vocês já sabem qual é o tema da minha apresentação. De como publicar informação preservável para o futuro. Ela vai estar dividida em três em tópicos. A primeira é as recomendações, em que eu vou dar seis simples recomendações de como melhorar a maneira como os vossos websites, ou os websites em geral, são preservados. E também a própria navegação no arquivo.pt. Vou-vos apresentar também uma ferramenta uma ferramenta que dá uma métrica sobre o quão preservável é esse site. E depois vou falar sobre as escolhas de alta qualidade. Antes de mais, só uma explicação muito breve de como é que funciona é o arquivo, neste contexto de preservação. Isto é recolher os dados e dar acesso. E aqui, nestes dois, nestes, nestas duas fases, existem desafios. A primeira fase é a fase de recolha, em que nós tentamos captar os conteúdos. E a segunda fase, em que nós tentamos reproduzir os conteúdos, tentando ser o máximo uh, fedignos de como é que era no passado a experiência de, de utilização daquelas páginas. Como é que nós uh, recolhemos estes conteúdos? Já se falou várias vezes aqui sobre, sobre os robôs. Um, e isto é feito de forma automática. Não somos nós à mão que estamos a, a preservar. Isto é um software que nós temos, que muito, também chamado uh, crawlers ou robôs. E, e tem, muitas vezes faz a analogia com, com, com, com aranhiço. E que nós pegamos num, num site, nós, que é um target que nós temos para preservar. Alguns deles que vocês sugerem. E isso vai ser uh, o ponto de entrada do nosso software para, para começar a recolher o site. Neste caso, por exemplo, tinham sugerido um site .pt, o software navegava para a homepage e depois, a partir dali, lia a informação, guarda e começa a descobrir novos links. Descobria um link para uma página do vosso site, um About, e depois no About para os contactos, e depois para a localização e iterativamente vai navegando. No, nos vossos websites e vai gravando no, no arquivo.pt num formato especial que é muito que é utilizado por todos os, os web archives uh, a nível mundial. Depois de guardados, existe o desafio de tentar reproduzir um, estas páginas e aí temos outro software que, que muitas vezes é denominado uma Wayback Machine e existem várias implementações onde nós tentamos apresentar. Um, e tentar manter a experiência de navegação desse website como ele era uh, no passado. Mas nem sempre tudo corre bem. A maior parte das vezes corre bem. Um, mas às vezes temos problemas, e é estes os desafios, tanto a nível na parte de recolha como de reprodução. Temos aqui um site público de 2011 que está praticamente uh, irreconhecível. E isto foi como foi, foi preservado. E é por isso é que eu vou dar seis recomendações. São, são, são recomendações simples, nada muito profundo. Que vão-nos ajudar a minimizar este problema que eu acabei de mostrar. E também hum, ajudar a melhorar a navegação dos utilizadores no arquivo.pt .pt. Quando estão a, a, a navegar sobre este, esta informação histórica. A primeira, que é, que é muito simples. Que é a identificação correta da data de, de publicação. Uma informação, quando é publicada, tem um contexto histórico, certo? Nós, quando estamos a interpretar aquela informação, uma notícia, precisamos saber quando é que aquilo ocorreu, senão até pode, até pode deixar de fazer sentido. E nós, no arquivo .pt, quando, quando recolhemos esta, esta informação e apresentamos, o utilizador, por exemplo, neste caso, esta notícia do observador, Vai tentar imediatamente. quando é que quando é que, quando é que isto aconteceu? Neste caso, os ataques do Charlie Hebdo. E, por exemplo, conseguimos ver aqui as horas da notícia, mas não temos assim muito evidentemente quando é que quando é que foi o dia. Nós hoje, como foi foi relativamente hum, há pouco tempo, sabemos que foi a 7 de Janeiro. Aqui aparece que é o 8 de Janeiro. Isto podia enganar as pessoas. Porque isto aqui, na verdade, é a data em que nós, o Arquivo.pt, captamos esta informação. E não é quando aquela informação foi publicada. E, portanto, se quando se faz uma publicação para a web, no ponto de vista da preservação, que é para ser visto no futuro, as pessoas, essa informação sobre o passado, se houver sempre uma data de publicação, independentemente das datas de captura, as pessoas vão ter uma pista de quando é que Aquilo, aquilo aconteci... Quando é que aquilo aconteceu? Quando é que aquilo foi escrito? Foi publicado na, na, na web? A segunda recomendação, e eu diria que esta é, de todas as que eu vou dizer, esta é das mais importantes, e é que nos tem um, causado mais problemas, porque, porque quando nós paramos com este problema, nós nem sequer temos qualquer informação para apresentar. Que é sobre o Robots Exclusion Protocols, já se falou várias vezes aqui sobre, sobre este protocolo e, e, e, reforçando o que é que é, basicamente é um fechejozinho que, que existe no, nos websites, em alguns, e que dá diretivas aos robôs, ao nosso software, do que é que pode hum, navegar, recolher, ou não. Vou-vos dar um exemplo do, do, do, do, do que é que isto pode acontecer, o problema que isto, que isto causa. Isto é o site de BDN.pt, em 2016. E a versão do arquivo como está preservada, se forem lá navegar hoje, é esta. Está totalmente uh, desformatado, não tem estilos. Uh, nem sequer vejo aqui imagens, mas provavelmente tem. Isto do site está praticamente irreconhecível. Uh, e o problema é exatamente este: foi este, foi este protocolo, este protocolo de está mal configurado, ou pelo menos não, está, não foi configurado na altura, numa perspectiva do site ser preservado. Vocês, se alguém aqui tiver um, um, um blog ou, ou um site, se for webmaster de algum site, basta só navegarem uh, ao vosso site, www.dn.pt, neste caso, barra robots.txt e conseguem ver uh, se têm, se têm este, estas diretivas ou não. Neste caso, nós vemos aqui que no dn.pt, eles estão a dizer que para todos, os softwares de recolhas, todos os robôs, seja da Google, seja o do Arquivo, estão a dar diretivas explícitas para não, não, não recolher alguma parte da informação. E Neste caso, scripts e style sheets, que é precisamente aquilo que dá uh, o, a estrutura ao site, a nível visual e, e, e funcional. Muitas pessoas uh, têm isto no, nos seus websites, Mal configurados, ou, ou pelo menos não têm sequer noção do que aquilo está lá, não, não é essa a intenção, e não sabem. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, da casa com o bion.pt em 2009. Uh, isto é como, como o site está preservado no arquivo.pt. Vemos que falta aqui imagens. Conseguimos ver algum texto, alguma estrutura, mas falta imagens. Nós parámos com esta situação fomos ver o que é que se passava e reparámos que eles também não sabiam sequer. Eles usaram um sistema de gestão de conteúdos. Acho que era o Joomla e, por omissão, eles tinham a este fecheirinho a dar estas indicações. Não permitir o acesso às imagens. Logo, o arquivo PT não conseguiu um, recolher as imagens. Nós uh, notificámos este problema, eles corrigiram e o site passou a conseguir demonstrar imagens das pessoas mais uh, à posterior, depois de eles terem feito esse, esse fixe. Uh, para resolver este problema, basta só ou não ter o robot, o TXT, ou, se, se precisam realmente fazer essas restrições e querem que o, o arquivo.pc consiga preservar essa informação, é só dar indicação ao nosso, ao nosso sistema de, de recolha, que está devidamente identificado, arquivo-web-crawler, e não, não uh, permitir o acesso a tudo. E isto vai melhorar uh, o estado de preservação do, do vosso site, uh, em muito. Outro ponto é utilizar um endereço para cada conteúdo. Eu já vou explicar melhor o porquê isto. O que eu estou a falar aqui é basicamente isto. Por exemplo, isto é o site do escreve-se bolsas e aparece aqui uns resultados. Se tentarmos dentro do arquivo.pt ir buscar estes resultados, não vamos encontrar aquele material arquivado. Isto porquê? tem a ver com a maneira como o sistema de, de, de recolha, como nós captamos a informação da web, em que nós seguimos links, basicamente. E se não existe um endereço uh, explícito para aquele conteúdo, nós não vamos conseguir uh, recolher, porque o, o, nosso, o nosso sistema de recolha não preenche formulários automaticamente. E, portanto, é importante informação que, que precisa ser preservada, haver um link para lá, um endereço, que é para o robô conseguir chegar lá. Um, por exemplo, os mapas do site ajudam nesta, nestas situações. Tanto para nós, para o arquivo.pt, como também a nível da Search Engine Optimization, porque a informação fica pública, digamos assim, não está escondida atrás de um, um, um fumário. Manter o mesmo endereço ao longo do tempo. Isto é uma recomendação para melhorar um, a navegação dentro do arquivo.pt dou-vos um exemplo muito simples do isc hum, o, o isc em 2002, temos aqui várias versões, até 2009. Mas depois ele mudaram de domínio, passou a ser isc te Uma pessoa daqui a 10 anos, que esteja, por algum motivo, a investigar sobre esta informação, ou a ver o historial do isc só conhecia como é que era o isc .pt, e via aqui um buraco e iria pensar, se calhar, que não havia mais versões. E só depois ou tendo esta informação a priori é que, é que se ia-se a perceber que não, afinal o site continuou, mas com o com, com pt. Quando isto acontece? Se uh, fizerem o um redirecionamento do isquet para o isquet para o novo site, no arquivo .pt, quando o utilizador está a navegar, vão conseguir ver um histórico completo. Portanto, quando carregam nestas versões, automaticamente vai redirecionar para o, para, para o novo site. Utilização de formatos adequados para preservação. Um exemplo, que também já se falou durante a manhã, é o Flash. E agora, há pouco tempo, é o Flash. Este foi um site que foi preservado pelo arquivo da web e este site não tem qualquer informação. Porquê? Porque o Flash é um mau formato em termos de preservabilidade. Já na altura, quando o, formato, o Flash saiu, já havia pessoas a, a, a não aconselharem o, a utilização deste, de, desta tecnologia porque ele um, quebra o princípio básico de interação na web, que é, que, é o, que é os hiperlinks. Hoje em dia já toda a gente sabe que existe, está a ser descontinuado até há uns anos que havia uma luta para descontinuar o, o Flash por causa do HTML5. Uh, portanto. As recomendações neste campo é usarem sempre uh, condições, uh, um, formatos que, que o licenciamento permita a sua utilização, isto é, que não sejam proprietários, normas abertas e recomendadas, pelo, por exemplo, pela, pela W3C, e, e, e que sejam amplamente usados. Isto são exemplos, são, são exemplos básicos, isto é tudo, é tudo formatos uh, abertos e isto é tudo formatos uh, proprietários. A nível de preservação daqui a 10 anos, poderá ser mais difícil tentar conseguir reproduzir estes conteúdos. Utilizar metadados para descrever os conteúdos publicados. Esta recomendação é para enriquecer o vosso website. Por exemplo, nesta página. Qual é o autor da página e qual é a data de publicação? Uma página antiga. Se vocês utilizarem metadados, por exemplo, o Dublin Core, vocês podem especificar quando é que foi criado, quando é que foi modificado, quem for o autor daquela página. E isto enriquece de alguma forma e complementa os vossos conteúdos. E esta informação geralmente pode ser utilizada pelo, por computadores. Isto é o, é, o, é, o, é o resumo das recomendações que, que estão, aqui, estão aqui resumidas. Eu saliento esta aqui. Que, Empiricamente é a que nos causa mais problemas. É o RoboCXT. -se, se têm algum site, por favor, verifiquem-se se têm lá o RoboCXT a excluir o nosso sistema de o arquivo PT de recolher. Deixo-vos também aqui com uma ferramenta, que é o Archive Ready, que é uma ferramenta que identifica problemas de preservação na vossa página. Ou seja, ele basicamente o que faz é. Aplica algumas, algumas recomendações que eu estive aqui a descrever e até outras. E dá-vos uma pontuação sobre a preservabilidade do vosso site. Neste caso, para o .pt, Ele faz uma análise, põe aqui o vosso website, check. Faz uma análise e dá um rating. E ele avalia em quatro facetas. A nível da acessibilidade, isto é o quão fácil é aceder ao, ao vosso website. Se tiverem um robot CXT a excluir, a dizer não venham aqui, o aqui vai ser 0% de coesão, se tem, se tem a presença de metadados e se respeitam os standards, uh, o standards na, na web. E depois dá-vos dá feedback. Por exemplo, ele aqui diz, olha uh, a nível de, de acessibilidade, uh, atenção que o robots.cxt está a excluir o acesso a certos recursos. Pronto, esta ferramenta, basicamente, resume aquelas recomendações que, que eu tive a falar e, e acho que é bastante simples de se usar. Agora, queria só falar um bocadinho sobre as Recolhas de Alta Qualidade, que é um serviço que nós, que nós queremos lançar, ainda está em fase de, de, de, de testes, ainda é um protótipo e por isso também uh, ainda é gratuito, qualquer pessoa pode, pode, pode contactar-nos para, para, para utilizar este serviço e, e procura uh, resolver alguns problemas que nós temos com a Recolha Normal. A nossa Recolha Normal é uma recolha uh, o target é geralmente o, o, o domínio.pt em geral isto é uma recolha um, mais focada e sendo mais focada com um target muito, muito específica, também permite um, resolver alguns problemas. Por exemplo, isto é um site de, de, das recolhas autárticas que, na recolha normal, é isto que aparece. Só vemos aqui, sabemos que é das eleições, mas não aparece resultados. Basicamente, no arquivo .pt fica aqui a dizer, a carregar informação. Isto porquê? Isto por, porque é código. Neste site existe código assim como corre, Ou seja, quando se carrega a página, esta formação só depois da página carregada, é que vem. E com este sistema de alta qualidade, nós conseguimos recolher estes, estes conteúdos. porque Digamos que simula uh, melhor a experiência de navegação de um utilizador uh, normal, um utilizador uh, humano. Mas isto, claro, também tem, tem os, seus, os seus custos, que é, que é mais demorado e consome muitos mais recursos. Só para fazer aqui uma distinção entre uh, estes, estes dois serviços. Nós no outro, geralmente, corremos com, com limites. Por exemplo, o, o, o, o tamanho dos fecheiros que nós, nós uh, descarregamos, o número de URLs em que nós uh, guardamos de um determinado site, a profundidade com que, o, com que o, o nosso sistema de recolha vai. Neste aqui já é customizado. Ou seja, as pessoas pedem, olha, vamos fazer... queremos que este site uh, seja com uma recolha de alta qualidade. Existe uma colaboração, ou seja, nós colhemos, mas precisamos também do feedback das pessoas, de forma a que, por exemplo, consigamos controlar a qualidade da preservação. Existe, existe Por exemplo, dizem que aquele conteúdo está a faltar e nós avaliamos e, se for preciso, até repetimos a recolha para captar esses conteúdos. Neste serviço, também, captamos redes sociais. Desde Sejam autorizados expressamente pelos autores. Se quiserem, podem manter o endereço, por exemplo, se querem, não querem manter um servidor com o vosso site. Tem a versão arquivada, podem contactar-nos para manter o endereço original a reencaminhar depois para o arquivo, mediante o pagamento do domínio. Portanto, se estão interessados nisto, contactem que isto ainda é gratuito e teremos todos o gosto de trabalhar com vocês. Isto funciona com feedback de, de quem, quem propõe o site para, para uma Recolha de Alta Qualidade. O que eu tive aqui a falar em arquivo.pt barra recomenda está detalhado, até tem mais informação. E, se, e, e lá está, contacto-lhes precisar de uma Recolha de Alta Qualidade. Obrigado.